Vocês mataram 50 LGBTs em Orlando Quando você fez bullying com um colega de escola ou faculdade Falando que ele não saía do armário Sem nem se tocar, que ele só não saía por pessoas como você Você matou Quando você expulsou seu filho ou sua filha de casa Pela sua orientação sexual Quando você parou de falar com um coleguinha afeminado na escola Porque ia pegar mal Quando você juntou alguns amigos E covardemente atacou um gay sozinho depois da balada você matou. Quando você começou a usar viado, bichinha, sapatão, travesti como formas de ofensa? É. Você matou. Quando viu alguém ser LGBTfóbico e não fez nada por isso porque não era problema seu. Quando você deslegitimou as campanhas e manifestações LGBTs dizendo que era graça, frescura e forma de aparecer. Quando você falou que bissexualidade não existia, que era coisa de gente que estava em cima do muro ou de gente pervertida. Quando você tratou orientação sexual como opção, você matou sim. Quando você disse que ser LGBT era influência ou da mídia, ou dos amigos Você matou sim, quando achou que religião podia ser subterfúgio para julgar, machucar ou simplesmente agredir alguém verbalmente Quando você impediu algum LGBT de doar sangue, salvar vidas unicamente pela sua orientação sexual Quando você disse que não tinha nada contra gays, mas usou a palavra mais depois quando você juntou alguns amigos e violentaram uma lésbica para corrigir a orientação sexual dela Quando você disse que preferia ter um filho morto a um filho gay Quando você considerou que o casamento LGBT era uma coisa abominável Quando você agrediu seu filho por conta da orientação sexual dele, você matou sim Quando você se recusou a tratar transexuais pela identidade de gênero correta, você matou Quando você... Agrediu um LGBT com uma lampadada na cabeça. Você matou sim. Quando você disse que fulano era lésbica só porque ainda não tinha te conhecido. É, você matou. Um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta. 50. Quando você pegou uma arma, entrou em uma boate e disparou mais de 100 vezes, você matou 50 LGBTs. Em Orlando, vítima dessa cultura homofóbica, bifóbica, transfóbica, lesbofóbica, houve um atentado onde 50 LGBTs foram mortos em uma boate e o mundo chora. E enquanto ele chora, ele também pede por luta. Luta por um mundo novo, sem medo e sem nenhum preconceito. Por mais que você aí, que se olha no espelho e diz que não tem nada a ver com isso, quando se recusou a ajudar uma pessoa, quando viu um amigo sendo zoado, quando viu alguém apanhando e não disse nada, você sim tem culpa nas mãos. Essa não é hora de permanecermos calados, pois o sangue dos nossos merece, sim, muito respeito, atenção. E luta. Nós resistiremos. O texto original é do Rafael Gonzaga e foi adaptado por mim. Quem quiser conferir o texto original, tá aqui embaixo na descrição. É isso aí. Até a próxima e falou.